Oi gente, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um ano a voz responde. Vamos então para a perguntinha do dia. A Janaína pergunta: Oi Ana, tem uma amiga que está tomando anticoagulante e quer fazer a microblading. Qual o risco? Janaína, boa pergunta. É, os riscos de quem toma anticoagulante é no sangramento contínuo, exagerado, porque esse medicamento ele afina o sangue, provavelmente ela tenha um problema de circulação, e, então eu aconselho você a pedir para que ela solicite ao médico dela uma autorização, que fique cinco dias sem tomar o medicamento, para que esse sangue engrosse um pouquinho, um para que a gente possa fazer a micropigmentação, então. É, o ideal é que ele venha datado, carimbado e assinado pelo médico, tá bom? Aí no mesmo dia ela já volta a tomar, isso já aconteceu algumas vezes aqui, de receber é, pessoas com esse problema e o médico libera sem problema nenhum. É, outra coisa importante, mesmo quando você não souber o que fazer, se é uma pessoa que tem essa medicação de uso contínuo, ou algum outro problema de saúde, onde ela tem um acompanhamento médico, é bem legal que a gente peça sempre a autorização deles, para que eles vejam que existem profissionais conscientes no mercado da micropigmentação, tá bom? Espero ter te ajudado, um beijo, até a próxima, gente, mandem perguntas!